Boa noite a todos, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente nesse ambiente. Vamos, ao nos desligarmos do mundo lá fora, nos conectarmos com o nosso mentor espiritual, esse nosso amigo querido, que nos protege, nos ampara, nos ilumina sempre para o bem, Sempre para seguirmos o nosso coração, sempre para sermos servidores de Jesus na sua seada. Abraçamos fortemente esse nosso amigo querido. Agradecemos por tudo. Pedimos que ele fique junto de nós, para que possamos seguir protegidos, amparados nessa existência. Agradecemos pela nossa casa, pelo alimento que nós temos, pelo leito que nos permite descansar depois de um dia de trabalho. Agradecemos por nossa família, esses nossos irmãos que vieram junto de nós para estreitarmos os laços que nos unem a eles, para que possamos nos fortalecer em amor, Agradecemos o nosso trabalho, que nos dignifica, que nos torna útil, seja ele qual for. Agradecemos pelos nossos amigos que vieram junto de nós para essa existência, para que tivéssemos apoio, para que tivéssemos sustentação, quando necessitar, necessitássemos de ajuda. Agradecemos pelas plantas, agradecemos pelo sol, pela água da chuva, pelo ar que respiramos, pelos animais que trazem a alegria da nossa vida. Desta forma, ao nos conectarmos com o nosso mentor, com todos os nossos amigos espirituais, rogamos a eles que nos deem força para sustentarmos uns aos outros nessa jornada. Desta forma, nos conectamos a Maria, nossa Mãe, que nos ensinou a amar, que trouxe a esse mundo o nosso irmão maior, Jesus. Maria nos coloca em seu colo, nos deixa calmos, tranquilos, serenos nos convida a subirmos um pouquinho mais a nossa elevação espiritual e encontrarmos seu Filho, Jesus esse exemplo de bondade, de amor, de perdão. E Jesus, nosso irmão maior, nos eleva um pouco mais e nos convida a estarmos junto do nosso Pai, nosso Criador. Aquele que nos criou perfeitos. E perfeitos estaremos junto dele quando passarmos por todas as existências que somos chamados a experimentar, que possamos fazer o nosso melhor em cada um desses nossos papéis, em cada uma dessas nossas existências, começando por essa em que temos total autonomia e responsabilidade, que possamos ser úteis, que possamos ser amorosos, que possamos ser dignos de seu um amor.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 Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja e graças a Deus. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é Catarina, sou trabalhadora aqui da casa. É, sejam bem-vindos, quem é a primeira vez que está aqui conosco todos os demais e também aos que estão assistindo nós pela, pelas redes sociais. Muito obrigada. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma passagem de Mateus que foi também colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o que entra pela boca que faz mal. Então, no Evangelho encontramos... No capítulo, Bem-aventurados, os puros de coração. E eu só vou dar um pedacinho para que a gente possa se situar. Então, seus discípulos se aproximaram dele e disseram, Sabes que os fariseus, tendo ouvido o que acabas de falar, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos conduzindo os cegos. Se um cego conduz um outro, cai ambos no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola, Jesus. Porém disse, até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai do coração, isso contamina o homem. O que sai da boca parte do coração. E é isso que torna o homem imundo. É do coração que parte dos maus pensamentos, os homicídios, os adultérios os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as calúnias. São essas as coisas que tornam o homem imundo. Não o comer sem lavar as mãos. Bom, então é, aproveitando, né, que estamos numa época, né, da paresma, período que é entre, que a igreja, né, é, determina como entre é, quarta-feira de cinzas e domingo de Ramos, a período da paresma. E desde que eu me lembro de criança. Eu lembro que era nessa época que faziam-se as penitências. Então a gente deixava de comer, por exemplo, aquilo que a gente mais gostava, né? Tipo, eu não conseguia entender, né? Como um chocolate poderia fazer tanto mal para mim que me fazia tão feliz? E durante 40 dias não comer um chocolate. Então a gente vai buscando entendimento conforme essas indagações vêm até nós. Por quê? Né? Nos privarmos de coisas que a gente gosta Para nos tornarmos pessoas melhores Não foi isso que Jesus nos trouxe Na verdade, esse período É um período que a espiritualidade está muito ligada a todos nós Esse período entre essas duas datas Está em todas, né? mas é, dizem que é nessa época que se fortalece Então, o que, que era pedido? Que jejuássemos Jejuássemos de coisas ruins Aquilo que nós fazemos, que temos o tal controle de parar a qualquer momento, mas não nos sentimos convidados a isso. Porque somos fracos muitas vezes. Então, esse jejum era de parar de falar mal das pessoas, era de pensar mal das pessoas, era de ser orgulhoso, de ser egoísta. Então, que nós pudéssemos, durante esse período, fazermos um treino, para que depois fôssemos tentar né, conseguir durante o resto da nossa existência, ficarmos sem esse tipo de defeito, esse tipo de imperfeição. Só que a gente deturpa um pouquinho, né mas sempre é tempo de resgatarmos o verdadeiro sentido do que é fazer essa penitência. Então, estamos nós dentro desse período e aí vamos tentar é, Analisar o que é que faz mal ao homem Não é o que entra Porque naquela época tinha até uma questão De alimentos que eram impuros Alimentos, por exemplo, de animais Que tinham a pata fendida E que não iluminassem, por exemplo Então esse tipo de animal não poderia ser consumido o que isso transforma o homem moralmente O homem se transforma moralmente quando ele se faz o autoconhecimento e entende o que ele precisa mudar dentro dele. E o que é que sai de nossa boca que faz mal? São as palavras que nós estamos o tempo inteiro proferindo. Então, com a palavra, nós podemos edificar, podemos construir, podemos confortar pessoas, mas também podemos magoar, ferir. Causar danos seríssimos às pessoas. Tem um ditado que diz que, enquanto pensamos, somos senhores. Depois que falamos, somos escravos. Então, a partir desse princípio, entendemos que todos nós, eu principalmente, temos um grau de maledicência dentro de nós. Se eu pedisse para vocês, levantem a mão quem é maledicente, não sei se... Alguns teriam coragem de levantar a mão. Mas todos nós temos um pouco de maledicência dentro de nós. Muitos têm exacerbada a maledicência. E o que significa isso? Falar das pessoas, o que é negativo delas. O ideal era que víssemos somente o que é positivo. Mas não. Porque projetamos no outro as nossas inferioridades, que muitas vezes escondemos de nós mesmos. Então, ao falar mal de alguma pessoa, aquilo que nós estamos falando dela é algo que dentro de nós soa fortemente como um alarme. Se não nos incomodássemos com aquilo, se aquilo não fizesse parte daquilo que a gente quer esconder, que a gente quer negar, aquilo não seria nem verbalizado, muito menos pensado. Mas nós projetamos no outro aquilo que nos é inferior. Isso a ciência explica. Dizem né, que quando é, identificou o doeu, leva para casa, seu Então, a partir do momento que a gente começa a reparar no outro certas inferioridades, começa a pensar... Se isso não faz parte da sua existência, se aquilo não é algo tão íntimo seu, que você se envergonha de falar de si, tem vergonha de pedir ajuda, de manifestar, de buscar apoio, conforto. Mas não, você projeta no outro, espelha aquilo que é mais doloroso para você. Isso é muito verdadeiro. E isso faz com que nós possamos, a partir de agora, raciocinar acerca de tudo aquilo que verbalizamos, que jogamos para fora. Se já pensar é doloroso, porque quem está no alto, que é nosso pai, sabe tudo o que se passa no nosso íntimo, mas estamos trabalhando, passa na nossa cabeça, peraí, eu não posso continuar com esse pensamento. Mas não, além de pensarmos, de usarmos esse crivo, ainda verbalizamos. E existem circunstâncias em que estamos mais ainda propensos a criar essa maledicência. Quando encontramos certas pessoas que nos instigam, que proporcionam esse tipo de comentário. E quando falamos ainda das pessoas que são íntimas, quando esposas falam mal de maridos e vice-versa, quando mães e pais falam mal dos filhos, quando irmãos falam mal dos outros irmãos, para quê? Mas sempre nos pegamos fazendo esse tipo de coisa. O que nos agrega? Nada, absolutamente nada. Já é ruim, porque quando começamos a falar dos outros, as pessoas sabem que nós somos, né? Tem aquele ditado, né? João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro, alguma coisa assim, né? Não estou nem querendo saber o que Pedro fez, mas se João começou a falar, tem alguma coisa estranha com João. Porque ele não precisava estar verbalizando nada sobre Pedro. Pedro que cuide da sua vida. Agora, João não está cuidando da dele. Então, nós sabemos de tudo isso. Isso, muitas vezes, está no plano da matéria. Só que agora eu vou contar uma coisa para vocês, né, que eu acho que a gente vai, eu principalmente, vou tentar me lembrar sempre, né, que eu sempre caio, sempre estou falando alguma coisa e me pego, porque eu estou falando isso. Quando falamos, não é somente o plano da matéria que atingimos. Vocês já ouviram falar, eu acredito, que quando começamos a pensar muito em uma determinada pessoa, até nós falamos sobre isso na aula de, da, do, das vivências doutrinárias da semana passada, o tema foi sobre obsessão. Quando começamos a pensar muito em uma determinada pessoa, nós nos imantamos aquela pessoa energeticamente. Aí aquela pessoa vem na cabeça dela a lembrança de nós. E aí, ela se conecta a nós. Quando é coisa boa, você reza para pessoa, pensa uma coisa legal, acabou. Você para de pensar naquela pessoa. Deseja coisas boas, faz uma oração, lembra de alguma coisa legal que a pessoa falou e acaba. Agora, quando você está magoado, triste, quer falar mal da pessoa, você não para de pensar nela. E é nesses momentos que você se conecta mais fortemente. E ela recebe essa ligação da onde ela está e se conecta a você. Então, ficam duelando. Isso já é péssimo. Porque nos conectamos aquelas pessoas que realmente nós não queríamos nos conectar. Que é só começou no pensamento. Imagina quando a gente começa a falar. Aí a gente manifesta aquilo que está dentro, né? que do que está cheio o coração, como dizem. As... As energias que rodeiam essa pessoa que nós estamos falando mal, espíritos que acompanham aquela pessoa. Porque nós sabemos que somos acompanhados. Que espero que sejam somente espíritos que sejam ligados ao meu maior propósito. que sejam espíritos que me incentivem a fazer bem, que me incentivem a verdade, ao amor, ao entendimento. Mas muitas vezes não são. Quando começamos a falar mal de determinadas pessoas, nos ligamos à pessoa e também aos companheiros espirituais que ela tem. Se eles se sentirem incomodados com aquilo que você está fazendo, eles vêm e se montam a você. Então, a preocupação de atrairmos somente energias positivas para nós, parte da nossa iniciativa de somente falarmos e pensarmos e agirmos nas coisas boas, nas coisas positivas. Nós não queremos nos conectar com energias que não vão nos trazer alento, vão sim nos trazer confusão, vão nos trazer dúvidas, vão nos trazer má angústia. E é somente nos imantarmos em pensamento e em palavras a determinadas pessoas, que nós atraímos tudo aquilo que está rodeando ela. Só por isso eu acho que já encerramos todas as nossas maledicências agora. Não vamos falar mais de ninguém, combinado. Por quê? Porque a consequência daquilo que falamos do outro, não é somente aquele comentário, mas a consequência daquele nosso ato. Então, tudo que nós falamos de determinada pessoa, se aquilo se transforma em uma calúnia, em algo muito sério, as consequências daquilo que a pessoa vai viver de mal, de sofrimento, voltam até nós. Porque se jogássemos um saco de penas de cima de um penhasco e jogássemos, e aí falar assim, assim, agora desce lá embaixo e pega todas as peninhas que você jogou de lá de cima. Aí você vai falar assim, como o vento espalhou, foi pra lá, foi para baixo da pedra, foi pra cima da outra montanha. O que nós falamos é exatamente isso. Depois que falamos, elas não voltam mais. Tem aquela a frase, né? A flecha tirada, a palavra dita. O e-mail enviado... Tem a versão moderna agora... Então... Tudo que nós proferimos... Não volta mais... Não conseguimos resgatar... Lembrem-se... Que nós somos escravos... Daquilo que falamos... A partir do momento que falamos... Nos tornamos escravos... E voltando ao tema da obsessão... Que é aquela que nós atraímos... Para junto de nós... Companheiros que adoram uma fofoca... Uma calúnia... Uma difamação... Como, é, invocamos aqueles que estavam lá quietinhos, lá, junto com o outro, traímos para nós também. Tem um caso no livro dos médios de Kardec, que é bem interessante. Eram irmãs, se não me engano são duas irmãs, que elas começaram a ter na casa delas um fenômeno muito estranho. As roupas delas começaram a ficar rasgadas, começaram a pegar fogo. Então, assim, do nada as roupas incendiavam, as roupas apareciam rasgadas. E elas achavam que fosse brincadeira de alguém e tal, e foram observando e se sentindo muito mal com tudo aquilo. Na época, né, elas contataram Allan Kardec, e ele conta isso no livro dos Médiuns. E eles, por meio de trabalhos mediúnicos, é, um mentor é, que estava assistindo o trabalho deles né, naquele momento, responde o seguinte, que aquelas irmãs, elas tinham é, um hábito muito feio, né, que é falar mal dos outros. E elas falavam mal de todo mundo, mas também principalmente de uma pessoa que trabalhou para elas no passado, que tinha desencarnado. E como elas continuavam a falar muito mal dele e de outras pessoas também, os espíritos protetores daquelas irmãs, daquela família, se afastaram. Eles não tinham condição vibratória para estar junto delas. Que vocês sabem, né, quando a gente começa a aprontar, né? as nossas, quando começamos a, a praticar os atos, né, é, que são vergonhosos, vamos dizer assim, os nossos mentores espirituais se afastam, eles não têm condição, não tem nível energético que se compare ali ao nosso, então eles vão embora, eles não conseguem, a vibração é completamente diferente. Como os mentores da casa ali, Os espíritos protetores da casa Se afastaram, foram embora Deu liberdade Para que espíritos Muito maus Entrassem naquela residência E aí eles começaram Poderia, né? Poderia não Com certeza tinha médium de efeitos físicos Naquele ambiente Que a manifestação se, é, Manifestava No plano físico Aí né, até falaram assim, né, mas acho que a gente não deve falar isso para elas, elas, por causa da malindicência dela. Daí uma mentor falou se vocês não falarem, vai continuar. Elas têm que mudar a forma de agir para que voltem os espíritos protetores da família no ambiente, para que causem né, essa proteção que todos nós precisamos. Nós dependemos da proteção dos nossos amigos espirituais. Então elas tinham que cessar. Toda essa é, maledicência, esse ato, né, que não trazia nenhum bem para elas e é. para ninguém, nem para os espíritos que estavam acompanhando, nem para elas. Então, elas precisavam cessar. Se elas não cessassem, a coisa ia cada vez pior. Então, percebam que é, eu não estou, sei lá, usando, não estou roubando, mas a partir do momento que eu estou pensando mal de alguém e falando mal dessa pessoa... Eu atraio aquilo que é de pior. Que são espíritos que querem ver a bagunça, ver a desordem, ver o descontrole. Então, é o momento né, de buscarmos, é, ao refletir sobre as nossas atitudes, sobre o nosso dia a dia, sobre aquilo que proferimos, fazer um exame de consciência e analisar onde... Está a maldade nos nossos comentários. Tudo começa muitas vezes assim... Ah, eu só estou comentando. E isso se alarga. se aprende, Até não termos mais controle. Porque não há nada mais sórdido... Né, do que falarmos de alguém que não está presente. E isso é algo que todos nós precisamos aprender. Então, eu estava aqui escrevendo né, a prevenção de hoje... Tinha lido alguns livros, visto algumas passagens, e eu comecei a fazer a minha própria análise. O quanto ainda estou longe desta perfeição. Sei que ainda caio, sei que ainda comento. É bom? Não, não é óbvio que não é. Me sinto feliz? Lógico que não. Mas a partir do momento que eu entendo que isso não faz bem para mim, não faz bem para aquela pessoa que está recebendo aquele comentário. Eu vou, aos poucos, mudando minha atitude. É um exercício diário. Quisera eu fazer essa preleção toda semana, né? para que eu me lembrasse sempre disso. E sempre me policiasse, sempre é, pudesse observar os meus atos antes deles serem manifestados no plano físico. Que eu pudesse simplesmente controlar. É difícil não pensar? Super. Mas... O falar depende de mim. O pensamento também. Mas às vezes eu preciso de muito mais tempo. Mas o falar... Eu preciso tentar me controlar. Não ganho nada com isso. E nós sabemos espiritualmente as consequências disso. Hoje a gente às vezes recebe né, mensagens por WhatsApp. Denegrindo muitas vezes pessoas. E muitos de nós... Passa as mensagens causando é, pavor, ódio, raiva. Então, será que não seria interessante pararmos ali naquele ponto? Aquela pessoa que chega para nós querendo contar algum fato, alguma fofoca. Né? Se nós pudéssemos interromper aquele comentário com alguma outra menção de alguma coisa mais positiva. Ou se... Ao ouvir aquilo que está sendo dito, nós não retornássemos com o comentário. Mas essa pessoa, ela tem algo muito bom. Ela tem isso, isso e isso. Aí nós pararíamos aquele comentário negativo. E ainda lembraríamos a pessoa de que a pessoa tem coisas boas. Tem qualidades que muitas vezes eu não tenho. Então é preciso que nós nos atendemos a tudo aquilo que nos cerca, é orar e vigiar o tempo todo. Aquilo que a gente escreve, então a gente tem que ler duas, três, quatro, cinco vezes antes de mandar. É o, antes de comentar, será que eu preciso fazer isso? Será que é necessário, importante, bom, honesto, justo, verdadeiro? Será que eu vou estar trazendo alguma coisa boa para aquilo que está ouvindo? E eu acho que, a princípio, né, a gente tem que começar a transformar aquela nossa existência, que é uma existência fadada ao erro, fadada as, aos defeitos que nós ainda não conseguimos extirpar de nós, para que pudéssemos viver vidas extraordinárias, para que nós transformemos a nossa vida em algo magnífico, Algo maravilhoso. Uma vida na qual nós não precisamos falar mal de ninguém para nos elevarmos. Muitas vezes, diminuímos o outro para nos elevar. Será que precisamos disso? Será que nós estamos no ponto de fazermos a nossa própria história? Sem depender da queda, da falha, do defeito de ninguém. Podemos viver a nossa vida de maneira mais irriquecedor é possível com o nosso próprio mérito. Lembrando que tudo é projeção, tudo aquilo que eu falo do outro, eu tenho que buscar dentro de mim aonde está doendo, para que eu possa me curar, para que eu não precise ferir ninguém nessa minha cura íntima. E é nessa busca que nós vamos dia a dia. Hoje é segurando um pouquinho. Amanhã é vendo somente o lado positivo da pessoa. E depois, com o tempo, nós não vamos ver mais nada. Porque tudo para nós vai ser o nosso próprio objetivo de crescimento. Aquele que está do nosso lado, se quiser vir com a gente, venha, vai ser bem-vindo. Vamos subir juntos, vamos nos elevar. Mas que não precise do nosso comentário, da nossa maldade, para que nós possamos subir. E ele caiu mais ainda. Então, vamos encerrar a nossa preeleção de hoje, a nossa análise, pedindo ao nosso Pai que nos oriente, que nos proteja, que nos dê sustentação. Para podermos enfrentar todas as dificuldades, para que possamos enxergar dentro de nós a resposta para todas as nossas dúvidas possamos nós mesmos curarmos nossas feridas, pois a cura está dentro de nós, a resposta está dentro de nós. E somente fazendo bem, somente pensando bem, somente falando bem, vamos conseguir alcançar essa elevação que todos nós buscamos nessa existência, que ela seja apenas um degrau em todas as outras jornadas que estaremos compartilhar juntos. E que seja uma jornada vitoriosa, onde deixaremos o nosso homem velho, aquela pessoa tão cheia de defeitos e imperfeições lá para trás. Possamos nos despir de tudo que é negativo, de tudo que é ruim, para que possamos nos descobrir, assim como Deus nos criou, seres perfeitos, seres voltados para o bem. Que assim seja, e graças a Deus.